de branco, cabeluda, de 2 metros e meio, andando pela casa. Habitantes de vilarejo infectado pela varíola andam feitos zumbis. Jovem atacado por várias criaturas assustadoras em um bosque. Homem desaparece após de entrar em um buraco na caverna e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na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 O casal em lua de mel decidiu curtir este momento tão especial de forma inusitada. Eles se aventuraram em uma espécie de tirolesa sobre uma rede sem qualquer equipamento de proteção anti-queda. Certamente são pessoas acostumadas com desafios nas alturas, mas acidentes acontecem. Um vento repetindo poderia destruir a vida do casal, portanto, jamais tente fazer isso em casa. Thank Um jovem youtuber dedicado à exploração urbana dirigiu-se a um bosque localizado após um parque de sua cidade. Enquanto caminhava pelo local, ele começou a ouvir os barulhos de passos e um gemido assustador. Diante disso, ele decidiu regressar, mas no meio do caminho, ele captou algo apavorante. <risos> que é aquele ser tenebroso andando entre os arbustos. Uma criatura que parece ter sido esculpida pelas mãos do diabo. São imagens perturbadoras, mas o pior ainda está por vir. <risos> lados. Essa gravação foi encontrada dias depois pelas autoridades local que investiga o desaparecimento do vlogueiro. No próximo vídeo, Uma mulher estava sozinha em casa aguardando seu marido chegar do trabalho, enquanto isso ia mandando mensagens para ela através do celular. Poucos minutos antes de sua chegada, ela mandou mensagens para ele dizendo que iria se esconder e que ele teria que encontrá-la quando chegasse. Eu vou Então, ela entrou dentro de uma espécie de closet, lá dentro ela ficou monitorando a casa através do celular, foi quando de repente ela notou que havia algo perturbador vagando pela sua casa. Peluda e vestida de branco, vindo justamente em sua direção. A criatura cabulosa começou a dar com a cabeça na porta, a deixando em estado de pânico. Depois deste dia, ela nunca mais conseguiu ficar sozinha. Em outro dia de madrugada, ela despertou com o barulho de alguém batendo na porta. Good night, De segurança, nada foi visto, mas na câmera do quarto No vídeo que se segue, um explorador indonésio se dirigiu até um vilarejo de sua cidade após rumores de que, no local, uma doença conhecida como Varíola dos Jatos já havia contaminado todos os moradores que misteriosamente estavam andando, feitos zumbis. É. Sengaja, lewat, sendiri, gitu, ya? Parece haver algo movendo aquela janela. Seria um fantasma? É. Seria menos mal se fosse. Na janela, uma menina sai para observar o visitante. Note-se que ela encontra totalmente pálida como um cadáver. Oh, aqui, o que será que esta enfermidade está causando nas pessoas? E se essa coisa se espalhar? No final do mês de Não, entendeu? O que é que eu disse? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aku pergi dulu ya Um grupo de exploradores se dirigiram até uma caverna no subsolo de uma floresta. O local vem sendo há muitos anos esculpido pela natureza por meio de águas correntes e neste momento ainda encontra-se em processo avançado de erosão. Ou seja, pode desmoronar a qualquer momento esmagando quem estiver dentro dela. E lá foram eles, caverna dentro, Uma atividade não recomendada para quem sofre de claustrofobia. Oh! It opens up big time, doesn't it? Yeah. This is definitely the way. Oh, that's awesome. Wow. But It's kind of wet. I can't believe we're doing... <laughs> Is it opening up big time? Si, um deles acabou de desaparecer após entrar numburago estreito. Oh, no. I guess I gotta be the one to go even further, right? Man. Dude, that's bad. Finalmente o explorador perdido foi encontrado. Hold up, is it even doable? I don't know that this is even doable. What? No, but this is the tightest thing I've ever gone through. You know? Yeah, come up Mas como não conseguiram libertá-lo, seus amigos decidiram deixá-lo por lá mesmo e foram embora. temos imagens aterradoras captadas em um bosque, na Ucrânia, nos arredores de Chernobyl. Parece haver um monstro apavorante bramindo no meio do mato.